Gente, olha que mulherão Nossa, céu Ó, é vídeo Ai, B, é vídeo? É vídeo pra mostrar o entrevistado <risos> de hoje Que maravilha, Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Liviero e a minha convidada de hoje é a jornalista Joyce Ribeiro. Muito Olá. obrigada. Que, que prazer que te ter aqui. Eu que agradeço o convite, adorei. Vamos conversar muito. Saber as recordações da Joyce Ribeiro. Você estava me contando é. que você é uma pessoa, assim como eu, de guardar coisas. Verdade, eu tenho muita dificuldade de, de me desfazer das coisas. Então, tudo eu acho importante, eu acho que eu tenho que guardar, eu acho que tem que ficar numa caixinha. Aí são várias caixinhas e quando <risos> tem que mudar, que esvaziar, não consigo. Eu guardo porque já aconteceu muitas vezes de eu olhar alguma coisa e falar: "Olha, eu fiz ah, isso, é. olha, eu fui nesse lugar, eu fui Exatamente. nesse show." que eu nem lembrar, ali registrado. Acho que é porque traz, né, imediatamente. Né? É. Você lembra daquilo. Eu, eu gosto muito de guardar e eu não me desfaço de quase nada. Como é que foi o processo de escolher os objetos pra cá? Olha, eu apelei um pouco pra minha mãe também, ah. porque eu tenho muita coisa na minha casa... Mas coitadas das saí de mães, casa, das avós. Acho que é comum também, né? Você é deixa comum. uma parte na casa da mãe e fala: "Deixa aí, mas não pode mexer, não vai, não é. vou levar, mas deixa aí". E aí ela também se mudou recentemente e levou tudo para casa dela. Eu falei: "Olha, tem umas coisas aí, eu sei que tem isso e isso, levanta para mim que eu vou usar". E aí ela me trouxe umas coisas que eu pedi, então resgatei um pouco na casa dela e um pouco na minha casa também. Vamos conhecer as recordações da Joyce Ribeiro, mas hum. antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda no grupo do Zap, manda geral no seu Facebook e para você... Ah, deixar a sua curtida, né? Já falei tudo: ah, se aí. inscrever, compartilhar, deixar a sua curtida. Você já teve canal no YouTube? Tem Sim, canal no YouTube? Tenho, tenho. Ele tá parado tá agora. Adormecido. A temporada Isso. Tá adormecido. está ah, adormecido. Muito bom. Ah. Eu fiz duas temporadas uma com entrevistas gerais e uma quando eu estava grávida da minha segunda filha, que chama a Joyce Entrevista Universo Mãe. Que eu falei só do universo da maternidade. Foi muito legal. Aí. É, é um processo trabalhoso, né? Opa! Por isso que nós merecemos Muita o coisa, seu like. É, um, é, é muito prazeroso também. E aí juntar com a televisão e a segunda filha, aí eu falei, não, vou dar um pisar aqui um pouco, uh -huh. né, pra continuar Mas lá na frente. Como Mas é que eu é o seu adoro? canal? Joyce Ribeiro mesmo? Joyce Entrevista. Joyce Entrevista Isso. é o canal da Joyce. Sigam lá também e não deixem de deixar a sua curtida aqui Isso pra aí. gente. Vamos começar? Vamos lá. Você escolhe. Eu mesma. Você escolhe. escolhe o primeiro. Ah, vou começar, né? Pelo começo. Vou começar pelo início. Tá. Aqui é uma foto minha. Olha só. Aqui foi a minha festinha de um ano. Minha mãe, novinha. Meu pai, meu pai Milton Ribeiro, minha mãe Mercedes, meu pai é produtor musical. Olha que legal. Atua até hoje, trabalhou em muitas gravadoras, sempre foi desse universo musical, trabalhou com grandes artistas. E minha mãe, ela fez Nossa. biologia na universidade. Nossa, nada a ver, né? E depois fez moda. Só que nessa primeira faculdade, ela se casou e parou e foi cuidar dos filhos. E passou muitos anos cuidando da gente, então eu fui a primeira que minha festinha de um ano, eu tenho mais dois irmãos. Você é a mais velha, eu sou a né? Eu a mais ah, velha. Que nem eu, É a mais velha com dois irmãos. Isso, tenho dois irmãos, o do meio é o Otávio Augusto, que é dentista, e o meu irmão é administrador, executivo de empresa, o Luiz Gustavo. Ai, que então, bacana. Três. E você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Paulistana, eu sou Paulistana mesmo. Paulistana da Gema, nasci no Bexiga. Olha, nasci que bacana, Bexiga. que bacana. E essa época a gente morava lá. Que legal. Quando Seus pais estão era... vivos? Estão ah, vivos que ótimo. os dois e a gente adora ver assim, as recordações. Eu, enquanto era filha única, mimada... Mas demorou <risos> para ter o um segundo? Não, Não, foi por curto tempo, porque um ano depois meu irmão já veio. E depois de oito anos, aí eles deram um bom tempo. Uhum, uhum. E aí eu tenho um irmão oito anos mais novo, que é um casulheira. Muito legal. O que mais? Vamos lá. Vamos, Vamos lá. crescendo. O Tem mais? Deixa eu ver. Deixa eu escolher... Ah, um certificado. Esse veio da casa da minha mãe. Eu estudei em escola pública até o terceiro colegial na época. Tá. Né? Ah, a vida escolar inteira, então. É, a vida então. escolar inteira, Sim. só na faculdade tá. que eu fui... Para o ensino particular. Então aqui eu tenho um certificado do primeiro grau, é isso, que seria a quarta série hoje. Olha, 11 de dezembro de 84. Ah, seria a quarta a série. A quarta série. Olha então, que legal. Qual é, é a escola? Na, na Joaquim Cândido de Azevedo Marques, o Jocan, que fica na Chácara Santo Antônio. E eu ainda moro perto, assim, próximo na região e eu adoro passar por lá e mostrar para as minhas filhas... É que eu estudei ali, a escola é incrível, ainda tenho amigos que estudaram lá comigo e hoje são professores na escola. Que bacana. Uma escola que está muito presente, assim, na, na minha memória. Tenho... Minha melhor amiga, eu conheci lá você passou lá a vida inteira, época. né? É. é, lá eu estudei até a oitava, o que era, né? Então, ah, a tá. oitava série. Aí, saí, fui para uma outra escola uh, estadual, que é o N Voz, no Brooklyn. Tá. Então, eu cresci na Zona Sul de São Paulo. E aí, fui estudar numa escola um, que era mais focada no magistério. Eu não fiz magistério, mas estudei com muitas professoras. Uh, que, o que, que te levou né? para o jornalismo, então? Então, eu, eu tive uma dúvida na hora de escolher. Eu pensei o seguinte, eu queria muito fazer jornalismo, tinha muita habilidade com essa coisa da escrita, gostava muito de ler e queria muito, mas achava que era muito distante. Não tinha um jornalista na família, não tinha alguém que pudesse, né, aquela primeira direção. E... e não só isso, né? E não Acho... tinha na família e não tinha muito referência também. Não tinha também... referência alguma. Que você queria que TV já. Mais. Eu Fiz jornalismo querendo TV. é mesmo é, Era o meu objetivo principal, né? um sonho na realidade. E tive medo no começo. Aí eu pensei em fazer algo que fosse mais real na minha cabeça naquele momento. Falei, então, posso tentar fazer direito, que eu acho que vai ser mais fácil de conduzir. Não uhum. tenho advogado nenhum na família também. Então, mas mas eu era acho um mercado que era maior, um talvez. Mercado, né? É, mas abrangente, é. que eu poderia transitar com mais segurança. Mas na hora de prestar mesmo vestibular, eu falei, não, não, não é Jura? Isso, na hora é de isso. preencher? É, eu falei, não, vou, vou tentar. Vou fazer jornalismo, que é o que eu quero. Aí minha família apoiou, falou, não, faz o que você quer, né, vamos investir nisso uhum. juntos e vamos tentar. E assim foi. E você, vindo de escolas eh, públicas. públicas, né, todas elas, depois você foi fazer a faculdade na FIAN, na Fian aqui em São isso. Paulo, né, que é uma faculdade, enfim, bacana, prestigiada, Sim, cara é. também, né. Como é que foi pra você? A sua família já tinha condições então, nessa época? É, Como é que você se virou pra isso? Na, nessa, na época da nossa infância, não tinha possibilidade de bancar a escola particular para os três filhos, então... Todos nós estudamos sempre em escola pública. Só que... Deixa eu ficar bonitinha é... também, que ela tá tão bonitinha, eu tô ali jogada, só falta me deitar não, não no negócio. Ótima. Só que, é... Quanto tempo faz isso? Vai, não vamos falar de... É valorizar desses mas, detalhes, mas, enfim, não é verdade? Quando eu estudei em escola pública, quando eu estudei no Jocã, era uma escola que te formava, era uma escola boa, era uma escola que... Enfim, que formava um bom aluno. Não tinha Quando violência, chegou, não, não tinha, tinha violência, nada disso, tinha não. tinha hierarquia, o professor é. era respeitado. Tive professores maravilhosos, sensacionais, que fizeram realmente parte da minha formação, parte importantíssima da minha formação, uhum. do que eu sou hoje. E isso se deteriorou com o passar dos anos. Naquele momento, ainda tinha, tinha um pouco de defasagem no ensino? A gente pode falar que sim, a... a a, as possibilidades no é. ensino particular, ela sempre essa diferença sempre existiu, mas não era uma coisa tão gritante. Então eu me formei e tive a possibilidade de buscar um uma, um preparo melhor para ingressar numa faculdade. Então fiz um tempo de cursinho, parei tudo, não que todo mundo vestibular, fazia, exatamente, é. que era prática na, na época. Sim. Parei tudo, um ano, falei vou prestar vestibular, o que eu tive até aqui na escola pública vai me permitir ir adiante, mas eu vou precisar dar essa parada e dar essa focada aqui uhum. no cursinho. Foi o que eu fiz e assim consegui ingressar. Com muito sacrifício, tive o apoio também da minha família, eles me auxiliaram e eu pude fazer a escola particular. Mas... Muita luta, né, é, é, é. Muita luta mesmo. Até porque, olha, além de estudar, você tava me contando de uma curiosidade é. que eu achei tão bacana, pois não sei é, se vocês olha, sabem. Pra mim é novidade. Uma foto muito diferente. Olha minha só. Você mesma se estou com a diferença, né? Aqui eu devo ter uns... Quantos anos? 11, 12 anos. Por aí, é. Eu sou formada em balé clássico, então eu sou bailarina clássica formada. Que coisa, né? né? Eu fiz balé dos 6 até uns 18, 19 anos. O que, que é bailarina clássica, para quem não sabe, formada? O que, que é ser formada em balé clássico? É, é, são quantos anos? O, o curso que... de balé clássico, quando eu fiz, eram 10 anos de balé. Então eu comecei bem novinha, Nossa, com quase 6, 7 anos, e me formei com uns 17. Né? E depois fiz uh, praticando até uns quase 20 anos. Você queria anos. ser dançarina, bailarina? Tinha, desde o começo eu não, eu não tinha a intenção de ser uma bailarina tá. profissional, mas era uma, uma atividade artística que me preenchia muito. Parou? Hoje eu sou absolutamente apaixonada por balé clássico e parei. parei. Pode parei voltar, sim. né? Poderia voltar, É, né? porque hoje por, tem, tem nós por temos azer. essa opção, sim, né? Sim, sim, sim, Mulheres maduras, lindas, é, maravilhosas. É. É. Temos eu, essa eu, opção. Eu, desde de novinha, eu, eu... Enfim, foi uma atividade que a, a minha mãe, enfim, me, me propôs, me perguntou se eu claro. queria fazer. E tinha isso também, né? Menina, o que você quer fazer? Ah, a menina quer fazer balé. A menina o a menino judô. Menina vai fazer judô. É. E aí foi assim, eu fiz balé, meu irmão fez judô. Parou. E eu continuei. Até os 17 anos é, eu me porque, formei, os 10 anos. Não é fácil, não né? Não é fácil, é um, é um curso muito puxado e que requer muita disciplina. Opa. Então, no bairro tinha uma escola muito boa, a escola Ana Lúcia Misaka, de duas irmãs, Ana Lúcia e Inês Misaka, minhas professoras, que eu guardo no coração. Japonesas? É Japonesas, uma escola de, de orientais. E ali eu me formei. Que Fiz uns 10 anos e me formei. Agora, aí, você, para ser da sarina também, bailarina, melhor dizendo, também era, existia um entrave ali, que você do, mede do quanto? tipo, eu tenho 1,80m, então desde, aí eu fui, comecei com 6 anos, né? E já não era pequenininha, que eu já tinha 6 anos e já era... Maior e é. assim, sempre maior, então eu sabia que não ia ser, sair dali uma profissão, mas eu adorava e gostava muito, uh -huh. e... e... Fiz até o fim, até o Por amor, ali, amor mesmo, né? Por amor. paixão. E esse aqui é o programa, e aí, né? Esse aqui era o programa, porque todos os anos tinha uma apresentação, né? Você apresentava para a família, para os pais. E vinha um programa de um espetáculo de balé, como manda o figurino. E eu achava demais ver o meu nome todos os anos no programa. E aí eu trouxe, eu trouxe, né? buscando Guardou, as lembranças, claro, é. aí tem aqui, Joyce da Silva, né, o nome é Joyce Ribeiro da Silva. E aí vinha todos os anos, achava demais. O Ribeiro Isso da sua mãe? Ribeiro da Silva do meu pai. Ah, Ribeiro da Silva, da Silva do, do Silva seu pai. Do ah, pai. tá é. legal, tá, porque o meu e... Oliviero é da minha mãe. Ah. meu Oliviero Carvalho de Moraes, uhum. né, então o último meu também eu não uso, eu uso o Livieiro, porque o Moraes era muito comum. Ligeiro, é? É, é, da Silva artístico. também, você trocou o Ribeiro não, por isso? não. Nós, a gente vira e mexe e fala sobre isso em casa também Nós somos registrados com o nome do meu pai certo. Meu pai é Ribeiro da Silva e todos nós somos Ribeiro da Silva Certo, então, assim certo O nome da minha mãe, minha mãe é Rodrigues não sei porquê, não sei o que. Porque naquela época também era o nome do pai. Era o nome do Pensa pai. Olha que coisa. Hoje. Eu acho que a minha mãe foi lá e falou: vai ter o meu nome. Não, eu tenho uma filha e não, não tendo o meu nome, o é, Ribeiro. É, Impensável, é, né? Eu só ficaram. É, ninguém é, pensou nisso. Foi ser uma questão. As mulheres depois aceitavam isso, cresceu. né? Tá aqui, e ó. Aí, Joyce da Silva. Joyce da Silva. Achava espetacular isso. Que legal. Suas filhas. Você fez as questão duas que elas fizessem? Fazem, né? estão, elas escolheram, porque na escola, né, que elas estão, eles oferecem alguns cursos e as duas escolheram balé, então a Malu e a Lorena fazem Malu balé. e Lorena, quantos anos? Malu fez sete anos ontem Ah, que bacana, a primogênita e a primogênita, e a Lorena tem três, logo mais em outubro, faz quatro anos. É Malu Malu mesmo o nome? Maria Luísa Ah, Maria, Maria Luísa, Luísa, tá, Malu é. foi a é. e que tal ser mãe de menina, que tal experiência de ser mãe? Eu não fui uma mulher que sonhou e idealizou a maternidade desde a adolescência, Sei. sabe? Não fiquei sonhando com isso. Mas quando, quando enfim, casei, e logo me apaixonei pela ideia de ser mãe. Até e que porque casou muito... começou, né? A cobrança, né? É, mas eu já casei querendo uh -huh. ser mãe. E, e demorei, eu casei, fiquei cinco anos casada e, essa, e a gente combinou isso, fiz um trato. Com meu marido com o Luciano, falei ok, eu quero ser mãe, você também quer ser pai, mas agora não, a gente só vai falar sobre isso daqui cinco anos. E assim foi, só que, ah, que quando legal. os anos foram passando, né, três anos, eu falei, gente, será que eu vou aguentar cinco anos? Eu já estou louca querendo ser mãe, mas eu vou segurar, porque era a fase profissional, que a gente estava no, no investimento pesado os dois, e foi melhor que a gente fez. Então, fizemos essa organização interna, que é essencial na vida. Casal, ah, né? qual delas é mais parecida com você aqui? A Malu sem dúvida, a primeira. A Malu, se você olhar, é, é quase isso aqui. Jura, é a, <risos> a Mimi, é, é a Mimi, é né, mini que chora. E a Lorena, ela é muito parecida com, com o pai. Com o pai é. É fala que ficou um filho e uma filha para cada que um, ótimo, né? Tá justo. Briga. Tá justo. Aqui, ó, falando nelas, tem uma recordação belas também, claro, né? Não poderia né? faltar. Tá para não... aparecer a primeira mãe... mãe que vê esse programa que não traz mais. Acho que é até fogo. a culpa também, é, né? Me fala, ah, eu tenho que levar algum segue Essa daqui, eu que trouxe graça. Da... Lorena Oi, gente, eu é a saída da maternidade, da maternidade da Ai, Lorena. Meu Deus. Tem quatro anos, né? Então dizem que é legal sair, né? Traz bons. É de boas, vermelho agora. Né? É, sair é de moda, vermelho. né? É agora é moda a moda do vermelho. Olha, não. Que gente. bonitinho, né? Oh, servia e servia. Elas são enormes, né? Porque eu sou muito alta, meu marido também. Elas são duas Então, meninas a RN grandes, usou nunca, uma semana. É, nem, Meio nem usou. Saía da Jura? Já nasceram enormes. grandonas. Nasceram Ai, que legal. Que coisa linda. Então, meninas. essa foi só uma vez pra, usou pra só foto. só pra me dar <risos> o gosto, né? De tirar uma foto da menina com, que legal. com essa roupinha. Que lindeza. É um. Os gostos da maternidade, né? Preparar tudo, fazer é, tudo, E tudo. elas, é. já alguma pende pro seu lado de comunicação, vamos dizer? O seu marido é engenheiro, é isso? Ele é engenheiro. Quer dizer, é outra... Outra, é. outra vida. Você acha que tem alguém ali Olha, que vai na sua... Até agora elas não demonstraram, não. Pequenas também, ah, né? A Malu, a mais velha, ela diz... A única coisa que ela já falou que gostaria de ser é dentista. Ah, porque meu irmão é dentista e é padrinho dela e ela fala que ela quer ser dentista. Então ela vai ao consultório e brinca. Ah, quer. Que quer ser dentista. Uh -huh. Foi a única manifestação até agora. Vamos ver o que, que elas demonstram. A, a caçula, acho que, não sei, como toda caçula, é muito arteira. Muito, muito ateirinha. A mais velha é muito zen, responsável é muito calma, e a outra é muito ateira. ela nem fala de ser nada ainda, porque não dá tempo, ela tá ah, sempre não. aprontando alguma coisa, então... Com três anos, ver. coitada, é, deixa ela. O que mais? Aí, Será que isso aqui? Aqui, ó, uma lembrancinha muito muito fofa, muito... Que é um presentinho. É um então, presentinho. Aqui tá escrito... Lorena, né? Que é para Lorena, que é a minha caçula, e da tia Júlia. Tia Júlia é minha tia avó que faleceu há pouquíssimo tempo, há poucos meses. Irmã de quem? Irmã da minha avó por parte de, de pai. Tá. Ela me deu com um pouco tempo depois da Lorena nascer, ela me deu esse presentinho e ela falou que era para entregar para minha filha quando ela fizesse 15 anos, porque ela não estaria mais aqui. Realmente ela, né, Acabou nos partindo, deixou é. viveu né, bastante. A gente sempre nunca tá preparada, claro. né? Mas ela se foi com 90 dizer, podemos anos. Podemos ver, podemos ver, tá bem do jeitinho que ela deixou. E Legal é um isso, né? Que ela deixou pra Lorena, ó. Olha, que uma, é, né? uma perolinha. Lindo, olha que graça. Até pra você usar. Que ela deixou, Será que ela não ia gostar é de você gente? usar antes pois da Lorena? É, Até a Lorena... Pode, Lorena né? tá com três, não né? Olha que graça que fica anos. assim. Aqui, você verdade, teve, assim, alguma recordação de, de vó? Você, você tem alguma coisa assim, não? Olha, eu... Eu tenho um anel de 15 anos, sabia? Que eu olha. ganhei da minha mãe, que era um anelzinho também, com um coraçãozinho. Muito singelo. E, mas guardo até hoje, assim... É, não, nossa, guardo, né? Eu, eu convivi muito com a minha avó materna, minha avó Hilda que é a mãe... Né? E aqui, a minha avó paterna, que é a irmã da minha tia Júlia, eu não conheci. Porque as irmãs dela viveram bastante, né? Essa, aí, tia é essa tia 90 anos. tia é 90 anos, tem uma outra irmã que... Que, graças a Deus está muito bem, e, mas a minha avó mesmo, a irmã delas, eu não conheci porque morreu muito cedo, por volta dos 40 e poucos anos, a mãe do meu pai, subitamente, teve um, um problema de saúde súbito e, e morreu rapidamente, então eu não é. conheci, Entendi. meu pai ficou órfão muito, muito cedo, é. e por parte da minha mãe não, convivi muito com a minha avó de Bauru, interior de São Paulo, fui muito passar férias em Bauru, quintalzão na casa dela, várias árvores frutíferas, fruticas, Aquelas decorações maravilhosas, tudo, Ai, que delícia. e você falou de 15 anos, eu lembro muito dela vindo para São Paulo para minha festa de 15 anos e ela vinha muito para São Paulo para visitar a gente, vinha sempre que podia para os meus espetáculos de balé no ah, final de ano, que, que ela despencava de Bauru para assistir, e nas festas, né? Nos e festas. Então é. eu curti muito a minha avó. Coisa minha boa, avó, né? Curtam suas boa. avós, seus avós. É. Eu falo muito em casa. Eu morro de saudade da minha avó é. e do meu avô, meu avô José. Pergunte as histórias, é. né, para os seus avós, de onde é que eles vieram, como é que era a vida, porque é tão bacana isso, de né? Mais, da gente é, guardar essa história hoje. e saber de onde a gente veio, né? É muito a legal. Gente, eu sinto muito saudade disso. Até pra gente entender onde é que a gente chega, né, Joyce? Você, é. você tem duas recordações aqui muito bacanas. Aqui, Pode ser? Olha, aqui colegas que eu admiro demais na profissão. Essa é uma festa onde nós nos encontramos, recentemente, mas nem tanto, já tem uns bons anos aqui. Aqui a Maju, que a gente acompanha diariamente, a Luciana Camargo, que está em Nova York, certo. agora, do novais que também está na Rede Globo. Então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 É, então, foi. Eu, eu também me. me... Falei, quero conhecer o mundo. com isso. Também. Como é que vai ser também. jornalista, Jornalismo. né? Que viaja pra fazer coberturas. No nosso caso, meu e imagino que o seu também, nós fomos pra onde? Pra bancada. Pra bancada. Nós fomos apresentar é. telejornais, é. ou seja. Não viaja nunca. Não viaja, muito, muito não difícil. Pode. A não ser quando é uma cobertura muito, muito especial, né? Uh, no mais, não, são os repórteres, talvez isso, por isso, né, verdade. Joyce? É. É, mas o nosso um trabalho, acho que, que nos possibilitou viajar, né? De outras formas, é, mas, graças a Deus. É. E, e ela, agora, Maria, com certeza foi uma inspiração. E a do na reportagem também. também. E, e eram poucas, né, na... Quando elas ingressaram na TV. Zileide mesmo, também, né? Zileide, Zileide Silva. Silva também. Então, são referências que eu aprendi muito assistindo. Você então, enfrentou muita dificuldade para chegar onde você chegou, mesmo por causa da sua cor? Por ser mulher e por causa da sua cor, eu adicionaria. porque... Sim, sim sem dúvida. Porque uh, essa área, uh, além de ser muito visada para todos. É um veículo muito fechado para a presença negra em frente às câmeras. Sim. Então, o fato de não se ver, de não assistir, já mostra, já expõe o tamanho da dificuldade. Então, a ausência de vagas, ela já, já fala muito, né? Já se explica, já fala por si só. Então, essa era a, era a minha preocupação maior. Que era né? tipo de o quê, estudar... Joyce? Entre, entre a negra bonita e a loira ah, Barbie... Para. Era quase que sem. Que era meio que um padrão. Era um padrão é, a ser é. perpetuado, quase, é. né? Que foi. Não só, né? Nós estamos generalizando, mas enfim, né? Mas o padrão da televisão brasileira, ele sempre foi né? Do, dos, dos, desses traços, né? Ah, o profissional branco, né? Muito, quase sempre de cabelo muito claro, a visão branca. E a gente, e muitas vezes falando sobre isso, eu sempre digo que quem. Um estrangeiro que assistisse há alguns anos, principalmente quando na época que eu me formei assistisse, assistisse à televisão brasileira, ele imaginaria que ele estaria em qualquer país, menos Dinamarca, o Brasil. Dinamarca, né? É, é. menos o Brasil, porque uhum. era só 99% de pessoas brancas na televisão. E a TV, sendo um retrato da população, sendo uma expressão daquele povo, não retratava isso, a TV brasileira. Você ouve essa repercussão do público na rua? sim. As pessoas sim, comentam sim. isso com você? É uma, é uma vitória e é uma conquista coletiva não é só minha então tudo que eu ouço todos os abraços todos os comentários As a torcida é uma torcida tipo nossa que legal que você conseguiu como é bom ver uma pessoa como você fazendo um telejornal eu uhum. cresci sem ver isso né os mais velhos falando é. eu vivi para ver uma uma moça como você que é parecida com a minha filha apresentando um telejornal que coisa diferente para mim né? Hoje, graças a Deus Eu sou eu, sou sim, eu sou uma otimista, Luciana Eu sei, porque é isso que você está falando De repente lá você não via ninguém Você quando é, mocinha Mas ainda assim, por ser otimista Você falava, mas eu vou eu, tentar é, eu, né? eu, Mas eu muitos eu outros não Muitos é. outros não, desistem e falam ah, Imagina, não vai ter lugar para mim Foram muitos momentos hum. Onde a, a, a dificuldade Foi maior do que a minha uh, não a minha vontade de continuar. A minha vontade de continuar sempre foi maior do que tudo, mas o entrave e as dificuldades foram grandes no meio do caminho. Muita decepção, muitos momentos difíceis. Para todos. Explícitos? Então, assim, algumas vezes bem explícitos. Algumas vezes bem explícitos. Mas eu acho que no Brasil, espe especificamente, essas artimanhas do preconceito e do racismo, ela elas encontram outros caminhos e outros mecanismos. Né? Então, Fassados. muitas vezes não é uma coisa malada, você não vai entrar aqui, não vou te empregar porque você é negra, essa é a emissora não contrata. Nunca falaram isso diretamente uh, para mim, mas a limitação de vagas, a dificuldade, a dificuldade de ascensão, a dificuldade de se alcançar determinados postos. estágios e postos na carreira, tudo isso é uma expressão, sem dúvida do preconceito do no nosso país. Mas é vitoriosa, né? Olha aqui. Olha persiste, que demais persiste, essa capa, hora, né? Que essa importante, é uma né? Esta é uma importância não só profissional, mas para a comunidade negra brasileira como um todo, né? Porque a família e o trabalho são dois pontos que a gente deve atacar muito para alimentar positivamente né? o negro como o profissional, que pode ser, sim, muito bem formado e dar o resultado que os mais altos resultados possíveis uhum. e a família negra que bem estruturada pode render os frutos mais maravilhosos possíveis né e essas dois, esses dois elementos esses dois pilares caminham juntos né que é linda essa família né tô vendo aliás eu tô lembrando aqui da, da, da trancinha delas lembrei do livro Isso. que eu não queria deixar de falar que é o como é o que o deixa enrolar deixa enrolar os cachos no Brasil são dois livros então esse foi o segundo né falando do dos cachos é, contando um pouco da história de como a mulher negra lida com o cabelo crespo Uh, no Brasil, na história, na história. Né? então é. de 1940 até os dias de hoje, década a década, quais foram os procedimentos usados por Nossa. nós e não só as mulheres negras, as mulheres com cabelo crespo, né? então em parceria com uma colega jornalista, Karina Rolo, é, nós escrevemos esse, esse, esse livro de tratamentos para o cabelo, que vai desde todas as possibilidades, né, dos alisamentos, da questão tecnológica do tratamento, até as trancinhas, o alisamento, ah, o enrolado, o penteado, tudo que surgiu de lá até aqui foi muita coisa. E o outro livro primeiro, Chica o primeiro, da Silva, é, a é, Chica da Silva, Chica romance da Silva. de uma vida, que foi o meu grande desafio, porque eu, outro sonho realizado a minha trajetória até aqui sem dúvida porque eu queria não é mole muito mole não viu ela quer meu filho eu sai, queria muito escrever um livro e eu achava que eu que eu conseguiria escrever mas isso lá na frente eu achei que seria uma coisa pós-TV sabe quando eu estivesse me preparando para buscar outras outras possibilidades dentro da, da minha área né de atuação da minha uhum. profissão tal que viria chegaria a hora de fazer um livro mas isso veio muito antes e me deixou cheia de alegria, de felicidade, mas também com receio, porque é uma responsabilidade, né? Então foram dois anos de estudo, relação, ah. em parceria com uma historiadora e, e nós duas né, formatamos a história da Chica da Silva com um olhar mais atual, que mulher, o que a Chica da Silva do século XVIII tem... De, de similaridades com essas mulheres de hoje e são muitas né forte são muitas, né? É, muitas. Poderosa, poderosa, né poderosa né mulher muito poderosa uma mulher que vai para cima cuida dos filhos sozinha em muitos momentos uhum. né que se preocupou é, com a educação das filhas, ela teve muitas filhas, foram 14 filhos, desses filhos, nove filhas, 9 Nossa. mulheres. Então, ela se preocupou muito com a educação dessas filhas. E no século XVIII, meninas não estudavam, né? meninas eram chamadas para se casar, é. para cuidar do lar, da família. E ela quis muito que as filhas também tivessem acesso à mesma educação que os filhos ah, tiveram. Ah, deve ser uma história então, incrível, uma a gente mulher, sabe por cima. É. é e você se aprofundou nesse tema. É uma Muito obrigada, um prazer falar com você, conhecer a sua família. <risos> Sucesso pra você, querida. Obrigada. Que a gente se encontre uau, pela TV vezes. e fora dela. Com certeza. Né? E com boas obrigada histórias pra contar. Convite. Até daqui a alguns anos no nosso Furo do Baú. Mais baú cheio Delícia. por Delícia. Tchau, tchau. Gente, obrigada a você também pela companhia. Não esquece de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê no próximo Furo do Baú. Tchau. Tchau, tchau. Joyce, quero te agradecer você ter vindo aqui. Agradeço. adorei as suas histórias agradeço, muito bacanas. E agora eu quero deixar eu uma recordação Oba. pro seu baú. Que é essa Polaroid que aqui para você guardar. Daqui a alguns anos a gente volta a se encontrar hum. e eu te cobro a foto. Com certeza, vou guardar. <risos> já já vai sair. Com muito carinho. Vai sair Vamos por aqui, por outro lado. É. Obrigada, viu? Um sucesso para você. você. para você também, para nós.